Eu vou te derrubar, cê não vai trocar Cê deu sorte, eu tô sabendo que sua sorte foi eu errar Vai tá suave, se eu destravo é pra atirar Cê deu sorte de ganhar um round Mas o Prado é seu jogo de azar É, jogo de azar e fala que é sorte Tá parecendo um até quem critica Igual os cara que comentam Cê não tava falando um até dessa fita Por isso que com você eu não ramelo De pedra em pedra, crítica em crítica Que eu construí meu castelo Então concorda o castelo Que eu vou derrubar e vai ficar normal Que você troubou o Prado na máquina E ele te bate igual o Gal Eu assisti as batalhas de rima Eu já acessei o canal Eu também fui o comentarista eu sou o jogador principal! Eu sou o jogador principal! Só não adianta isso aqui pra mim tá normal, Você foi muito impacto Quando agora você vai fazer o seu rap você liga pros comentários pro impacto Que hoje eu vim de airbag Claro parceiro, a minha rima é auto-confirmação sempre Eu sempre vou me confirmar Vou falar que eu sou bom e falar que eu me fodo Pra quem se criticar, tá suave parceiro Sem maldade, porque eu tô entre nós Porque se eu não me auto-confirmasse um cara igual você E calar minha voz Eu não quero calar sua voz Meu mano, eu tô rimando contra você Mas cê sabe que lá fora é nós por nós Ô meu mano, sem maldade, pra você eu vou ser verdadeiro. O seu grito não é de afirmação, o seu grito é de desespero Meu grito é de desespero, eu fosse o seu cara mais desesperado É no desespero que você vê a força que nunca tinha encontrado É claro que lá fora era por nós e é no máximo respeito Mas quando você sobe no palco eu vejo o alvo desenhado no peito <risos> Que mesmo assim você vai morrer no máximo o respeito Eu não vejo o alvo, eu não tô enxergando Mas mesmo assim eu acerto a cabeça, sniper latino-americano Cê tá ligado, eu respeito você, Johnny, sei que você tem capacidade Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade Você veio rima contra mim, só que cê esqueceu de postar o capacete Falou, é meu amigo, não vai atirar E acabou vindo sem colete mas vai ver que você é um amigo falso Quer ter drible mas cê não é o Ronaldo Deixa eu te falar, tranquilão Quer é ser o Ronaldo? Não corre, cê não vai sair do chão Tá suave, meu parceiro Com certeza cê sabe que o Prado é tipo Antônimo Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado Me identifico na parte do fenômeno Tá suave, parceiro Rima, eu faço aqui na bala talvez o oh. futuro seja igualzinho o ronaldo eu quebrar o joelho na sua cara oh. Mas você vai vendo que aqui cena acelera então sou anderson silva não vai joelho só vai canela oh. Oh. tá ligado aqui no improvisado pode ser canela pode ser joelho o final vai ser o seu nariz quebrado oh. oh. Obrigado, não tem esperança. Você é o Silva, cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Ah, Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva, e eu sou a desana, eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, o cara gordão, então vai treinando essa esquiva, oh, oh, não... então que essa sua esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você no treme. Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo, mas eu conheço a Mary Jane. Não, não, não, não, não, não. Tá suave, você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do Duende verde É, é uma disciplina O brado O te jogar para cima Eu tô tipo Doutor aqui Topos Não tem oito braços, não tem oito rimas Vai vendo como é que agora aqui no improvisado você tem outro braço, mas só que dá tá os oito braços enrolados. <risos> Ai, é, é, é, é, é, é, é. é cara do Duende Verde, não, meu mano. Você é o um idiota. Eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral Venom cê tomando a derrota. <risos> Sou melhor no que eu faço, a ah, tal tá, sou o prado Sem maldade pelo seu ego e sua vaidade, cê tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha correr na sua barriga, mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer gordinho, o rap é pra todo mundo ah!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 Se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, você teve um infarto Você tá o tipo infarto, o coração tá paralisado, petrificado, tá trancada sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então tá louco, vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima você também tem que saber dosar. Porque oh. nesse mesma jeito, aí você já deu brecha e mostra. chave lixa nas abre de coração de bosta. Oh. Tá só. Oh. É a Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão hora, irmão. Hora, irmão. E agora você só aumentou a voz Você não é o leão isso aqui não é o mágico de Oz Então fica suave porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se pode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomovo Tipo a Dorothy Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei não foi com muito Foi com pouco Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala sua minha respiração, puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo Conta os versos, não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo Decorada, eu sou tipo gui-or Cê puxa a rima, joga na minha cara, eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar de novo. Pego sua punch, é melhor devolvo. Faz muito sentido o que você falou, porque você é massa de manobra. Tá ligado que o padre já bate em você, porque você nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha e aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima, ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. uma cópia, meu verso sempre me incendeia Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia uh! Você bem, vai perder e tá eleito Eu era chacota, levantei dos mortos Seu eclinho é inflado, vai ter muito respeito uh! E o meu ego segue aumentando Enquanto uh! ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando uh! Você é o rei da aldeia, e você tá de uns anos E agora o reizinho tá chorando Sentado no tono, vendo a plebe chegando uh! Manda no pote lá ele te ensinando o respeito oh! Desculpa gordão, cê sabe que o verso anima Até dei um soco em você, foi sem querer, mas te espanco ruim oh! Tá ligado pai que você é um Zé Mané Cê sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou e eu vou puxar seu pé oh! E poucas, sem frase de efeito Pode dar quanto soco você quiser, eu tô te espancando de outro jeito oh! Oh! Lá, rima. Oh, oh, down! Down! Yeah, oh, oh. Tão Então gritando exactly. por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Nagima oh, oh, oh, fora! Eu sou tipo Anderson Silva, mas quebro minha canela na tua cara. Aham. Oh, <usos> Aham.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 Porque eu tô no bang bang. Se precisa, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário. Você não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você a sujeira, você bota pra baixo. Oh! Ah. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora oh! você morre pro prado, porque aqui já passamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Oh! Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue e eu tocar minha gangue. Essa porra é invocação do mal. <risos> Faz o seguinte, amigo, na disciplina. Se quer ganhar do Nel, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme. É a invocação do mal, invoco Constantini Porque contra mim você vai tomar um pau. ou invocação do mal, cê não conhece o pra da atividade paranormal? <risos> <risos>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 hipócrita, cê só tá rimando Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando E a frase do homicida Que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando Ué!